O, é, Marcos? Marcos. Marcos de quê? Marcos Francisco Pires. O Marcos, você trabalhou na. Funerária Francana, depois funerária Nova Franca, depois da Sociedade, desmanchado a sociedade dos dois, era o José Roberto Fantônia América. Me, me conta aqui, da funerária francana você trabalhou quantos anos? Olha, eu trabalhei desde. Primeiramente eu trabalhei, eu saí do hospital Allan Kardec e fui para lá. Trabalhei lá de 85, 86, até 2010. Vocês, quem que eram os colegas seus lá? Você lembra do pai da Lurdinha? O José Marcelos. O José Barcelos. Marcelo. José Lurdinha Marcelo. Lurdinha Foi muito minha amiga. José Marcelo, tinha é. o senhor Walter Quimelo, tinha o seu Olivo Davi era o Rubens, que era os mais velhos de casa, né? Aprendi muito com esses homens e depois pude ir repassando com os novatos que foram entrando. Sei que foi, foi uma parte da minha vida que eu imaginava trabalhar na área, né? É. Até então eu trabalhava na Santa Casa, depois trabalhei pelo hospital lá na Kardec e fui pra comerária. Uma escola muito boa, tive ótimos padrões, não tem queixa da vida. Não. Você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 69. Você regulidade é regularidade comigo? Estou com 69 e se tivesse a oportunidade eu voltaria a fazer o que eu fiz. Não com a força que é física que eu tinha, mas com a cabeça e, e pessoas boas do meu lado eu saberia o que fazer. Ah, também ia essa... Trabalhava, mas os seus clientes não reclamavam nada. Não. <risos> não. Nunca tive uma reclamação. É. Do seu trabalho. Não só é. deles, mas dos vivos também, né? Dos vivos. Do do Aí você poderia. Porque é um momento muito difícil na vida das pessoas. Então você tem que estar sempre. Fazendo com carinho, coisa, com, carinho com, a... com amor, com disposição. E outra coisa que eu vou falar é com temor, né? Que você está lidando com a história que está indo, é. né? Com é uma, um, uma, é uma vida. História. Cada um tem a sua me fala me aqui, fala pessoas que você cuidou assim do final, é, é, zelou, é, preparou, que marcou a sua vida. Você deve ter pessoas é, importantes. Tem várias, tem várias, Foram várias histórias. Eu, na oportunidade, me lembro a da data precisa, eu fui até a estação de tratamento estava usina distrito, pela polícia civil, para fazer uma remoção do corpo. Ele chega lá, depara com, na época, então, tentando lembrar aqui o nome dele, era um sargento do corpo de bombeiros que morreu afogado. Um sargento do corpo de bombeiros morreu afogado na época. Aquilo marcou para mim porque ele ficou desaparecido uns 10 dias no fundo da água. E brotou. Então você sabe a maneira que é encontrado um cadáver desse, né? Era estado de putrefação. E eu, ali eu analisei, falei, puxa um homem que trabalhou uma vida, um experiente bombeiro, era um peixe debaixo d'água morrer afogado. É... É complicado essas é, coisas, né? É, a gente não... Porque se é uma pessoa que talvez não saiba nem nadar, ou que não é um profissional como essas pessoas, são os bombeiros, é. né? Esse é o meu amigo Torque. É. Quer vir no colo? Aí... E ele, e ele fica com ciúme, né? Porque se eu não estou saindo na história, <risos> oh, é, como, é Marcos, né? Marcos é? Hein? Marcos? Marcos. É. o oh, Marcos, me fala aqui, irmão seu, quem são os seus irmãos? Eu tenho. Eu tenho duas irmãs. Tem a Juraci, Juraci Sartori, né, que ela leva o nome de casado. E tem a Horaides Mendonça, Ferreira, de Matos, que é também minha irmã mora em Ribeirão Preto. Você nasceu aonde? Hein? Eu nasci em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Sou de lá. Eu vim pra cá novinho, vim pra cá por nove meses. E eu sou francano, né? É, francano. Na história eu sou francano. Mas me conta aqui, ó, você falou o nome do seu pai, né, ou não? O meu pai é Sebastião Alves da Silva. E a mãe? Sebastião Mendonça Silva. Eles eram de onde? Eles nasceram em Cristais Paulista. Vem para Franca, meu pai te, teve uma, uma loja em Franca, uma loja de, na época de roupas, de roupas, né? E depois, com a idade, eu acho que ele cansou, porque ele trabalhou então, muito Então, a sua país. mãe é Mendonça. Mendonça é uma família grande, distinta lá de Cristais Paulista. É, Mendoza, ali na é. região de, de Cristais Paulista, Jeriquara. Jeriquara. É, Era um povo dali. O Realindo faleceu Agora ele era Jacinto Mendonça. Jacinto Mendonça, Realino Jacinto Mendonça. Tem até uma rua com o no nome dele, Rua Realino Jacinto Mendonça. Se o... não me falha a memória, fica aqui na, na Vila Escojú. É do pai dele, é. né, que era dentista. E ele morou muito tempo em Jeriquara. Jeriquara. É, viveu lá, o Realino é natural de Jeriquara. Tô... Foi sepultado em Jeriquara agora esses dias. É, tô... o filho. Tô... O filho, né? Eu moro nessa casinha aqui, já tá com 60 anos para cá. Que meu pai comprou essa casa, eu tinha 7 anos de idade, ou menos um pouco, mas era mais ou menos um pouco. E aqui, esse leixinho aqui é o meu ninho. Então você conheceu a família do seu Sebastião Venâncio, né? A muito Dona Maria. Muito. O Sebastião Venâncio era conhecido como Titá. É, conheci muito. Sim, a gente não tinha, assim, um relacionamento assim, afetivo, mais chegado, né, mas era, era bem por cima. Da igreja presbiteriana, né? Isso. Eu vou vir depois conversar aqui com o Tomás, aqui, ó. Não, o Tomás, é. a, a respeito é. do, do Tomás Tardivo, do Giacomo Tardivo, do antigo bar Minerva, <risos> eles tinham um bar aqui na estação. E tinha os... a queima do Judas, né? Tinha a queima do Judas. Você né? assistiu muito Eu aquilo, muito, né? Muito, muito. era menino... Eu chegava na época da queima dos Judas, eu estava lá presente, não, não perdia uma. E são ótimos vizinhos, ótimas pessoas. E estava disposto a dar uma malhada nele? Ah, era sempre umas burduadas, eu tinha que tomar, né? Eu tinha, eu tinha sempre que tomar umas cacetadas. As cacetadas. Era merecido, né? Você falou de irmãos, irmãs. Não, é, eu tenho... É, irmãs, o nome é dessa. É Juracia Aparecida Sartori é. e Horaides Mendonça. Esse Sartori seu é... Esse Sartori da minha irmã vem da família do, do, do falecido marido dela, José Sartori. Ele trabalhou na Cinderela, trabalhou no Magazine Luiza, depois trabalhou na Amazonas como desenhista mecânico e aposentou lá. E faleceu, está com sete anos, oito anos que faleceu. A Cinderela... Era do sul, aquele turco, a Dona Iracema, né? É, a Dona Iracema. E o Valinho, como é que chamou o esposo ah, dele? É eu não lembro, Salinho, nome, eu não, não lembro o nome do marido dela. É a Dona Iracema. É, e, do e, e, a, e a loja que era a Cristaleira também, a quando cristaleira, começou. A cristaleira, quando, a cristaleira, quem foi dono da Cristaleira foi a, a Luísa. É... Do... do falecido peregrino Donato, que são donos do Magazine Luiza. Do Magazine Luiza, eu tenho história é, do que sou peregrino. A primeira lojinha é. dela foi a Cristaleira, foi ali na esquina da Praça 9 de Julho, depois passou para a esquina da rua do Comércio ali, onde era o antigo calçado de Spessotto. e aí ela pôs a Magazine Luiza e pegou, e tá até hoje. Ela trabalhou na loja do Sol... Engino é Caleiro. Isso. Né? Caleiro. Caleiro. Que a gente vai conversando e vai ressuscitando. E vai trazendo a, a, a, a memória. As coisas boas, boas lembranças. As boas lembranças. Boas lembranças. E, e de Cristais Paulista? Você tem muita alguma lembrança, não? Porque você já veio direto para Franca. Já, não, eu, é. eu, eu fui daqui. A Cristais eu não cheguei a, a morar nenhum dia. Assim. A sua mãe que é de lá, é, Mendonça? Minha, é, minha mãe e meu pai eram de Cristais Paulista. O seu pai como que chamava? É? Sebastião Alves da Silva. Alves, esse Alves tinha uma família muito forte aqui em Claraval. Não, do, do, esse Alves era o forte deles, mesmo era Jeriquara. Jeriquara? Era Jeriquara. O Forte dos Alves era Jerigua, essas fazendas que tem aqui pro lado do estreito ali, o lado de Bita Unha, tudo para aqueles lados ali, foram moraram Depois moraram aqui para São José da Bela Vista, meus avós, pai da minha mãe, moravam de. Eles trabalhavam na fazenda do Pinado Vera Taveira. Tá. Como que eles chamavam o nome dele, dos seus avós? Meu avô chamava Rosendo Nestor Cunha, minha avó Ana Constância Cunha. Você conheceu? Minha avó e meu avô, sim. Os pais da minha mãe. E do seu pai? Não, só da avó, a mãe dele. Como que chamava? Chamava Ana... Era, era, minha avó chamava Maria Cipriano Branquinho. Era família dos Branquinhos Branquinho é Branquinho de Pedregulho, é, que é muito é, grande. É. Ali, Cristais também. É, tinha o irmão dela, o irmão da minha avó, que era o tio Lúcio. Que eu chamava ele de Lúcio Gordo, ele foi motorista da antiga aviação São Cristóvão que fazia franca-cristais. Naquela época tinha ônibus uma vez por dia, traia então, uma vez por dia para voltar, né? Ainda bem que tinha, né? É. Porque era muito difícil ter um carro, né, é. ah, o, ca não, o carro né? disponível. O carro de praça era um era, luxo, era, né? Era só os fazendeiros que tinha. É. O carro de, de praça, que era o táxi, ele tinha um, um, um bom mercado, era na época dos casamentos, no final de semana. É. Porque aí o, a família contratava, né? Para ele ficar disponível, para a cerimônia, levar é. o pessoal. É. Porque o carro era muito raro, né? Ah, não, o carro, o, o carro para assim, pessoas, assim, era só mesmo fazendeiro que tinha. Caso contrário, aqueles que trabalhavam com carro de, chamava carro de aluguel, né? É carro de Também aluguel. Nem era táxi, era carro de aluguel é que ficava. ó, oh, foi tão bom gravar isso aqui. Vou colocar lá no YouTube. Foi muito bom. Memórias e Vida. Foi muito Me bom. fala aqui, a vida é uma, uma vela que se apaga? Como é que é? Eu sei que trabalhou com, com, com as pessoas lá que no final da vida, né? É, foi uma experiência muito boa e a gente aprende com determinadas coisas que aqui é uma passagem. Uma passagem. A gente vem Dependendo do que você faz é, Você tem simples que praticar o bem Não importa para quem, seja a pessoa um Simples, humilde, um, andarilho, um Usuário de droga Um milionário, não importa Porque falar, ah, o cara tem dinheiro, não precisa de ninguém Precisa sim, ele precisa de alguém não é dinheiro que ele não precisa, não, porque ele devia manter as indústrias dele de que maneira. Ele está pagando, não interessa. É. Ele está precisando de alguém. O valor. Então, a experiência que eu tenho é que espero que Deus me deixe ficar aqui mais uns anos ainda, que eu tenha necessidade de ficar. Você tem quantos filhos? Eu tenho cinco filhos. Fala o nome deles aqui, é então. o Douglas, é o mais velho. Tem o Dene Tem a Emanuele. O Marcos. E a Monique. Parabéns. Já tem netos? Eu tenho bah. dez netos. Gê, que coisa boa, Eu rapaz. Tenho a Clara, tem a Maria Fernanda, a Ana Beatriz, tem o Gabriel, a Meli, a Yasmin, o Pedro. Já deu dez. Já deu dez. E, e bisneto não, né? Não. Ainda não? Não, ainda não com então, essa, essa de seus de, de, de assim, Mas você nossa. tem esperança de encontrar e de, ah, de, de vê-los, né? Eu peço a Deus que me dê a oportunidade. É, foi tão bom a gente conversar e ver a história. Eu estou aqui numa subida da estação, numa rua que é, é paralelo. Como que chama essa, essa rua? aqui é a Voluntário Mário Magene. Ela é uma das travessas, da, a segunda travessa do, do Samelo para cá. Que atravessa General Azor. Tá? E o posto de gasolina aqui? Aqui é o posto BR que tem aqui. Você lembra da construção desse prédio? Não, né? Lembro, eu era menino quando eu estava fazendo isso aí. Esse prédio tem quase 70 anos. Tem 70 anos é. esse prédio. Isso foi feito em cima de uma mina d'água. Isso daí, quando eu era menino, tinha aqui um zelador aqui, o baiano, ele colocava uma mangueira lá dentro. Ela ficava dias e dias jogando água fora aqui. Então, Água boa, hein? Em... Purinha, purinha, é, purinha. purinha. Oh. Esse prédio tem uma estrutura, uma estrutura, e isso naquela época era andame feito de pau de eucalipto, que eles fizeram esse prédio. Isso não tem um trincado. Meus filhos pintaram esse prédio aqui. E do jeito que eles fizeram alguns anos atrás, está até hoje. Me fala que ali do, da outra rua, ali voluntários, tinha o pai do Luiz Carlos Facuri sim. e a mãe dele também ali, sim. o senhor Abrão. Abrão, Abrão Facuri. E tinha uma loja deles aqui tinha. mais para cima, na estação, tinha. né? Tinha, eu não me lembro o nome, mas tinha sim. Eu converso. Eles morava aqui entre a Mário Mazini e entra a Coronel Tamarino aqui debaixo. É, é, a Maria Helena é, Facuri que me contou sim. a história deles, que história bonita também, Muito. né? Você conhece essa, essa estação aqui quando estava começando aqui, era muita. Não, era muito terra. Mais, eu, inclusive na minha.. Na, na, na, na, eu posso dizer assim, eu tinha lá meus 10, 12 anos. Comecei a trabalhar em farmácia, trabalhei com o Lourenço Fernandes Rosa, dono da farmácia Santo Antônio. Faleceu um pouco Foi tempo. Já falecido, infelizmente. Eu guardei a história dele. O Lourenço deixou história, né? Deixou. Deixou uma marca, deixou uma história. Tem pessoas como, como o Lourenço e, e muitas pessoas ó, que é, é, passa a vida naquele canto, né? O Lourenço foi um desses, né? passou a vida toda aqui. E tem outra pessoa que eu quero que você fale só um pouquinho, para a gente recordar, o Badi. Loja do Badi. O Badi é outra figura, um sujeito está -se. demais da conta. Ele mora aqui na General Carneiro, no segundo quarteirão aqui, do lado esquerdo aqui para lá. É. Eu sempre passo lá mesmo com ele. O Badir é uma figura, é um cara excepcional. Ele é excepcional, comerciante da, da, da estação, né? Loja do Badir. A loja do Badir. Loja do Badir. Ele, ele falou que ganhou muito dinheiro. Foi na época da construção da usina de Peixoto. Foi. É foi muita Estreita, as duas, né? Minhasias. É, as duas. Ó, foi um prazer muito grande. Muito Se bom, tivesse mais tempo, você. nós ia falar mais um pouquinho. E do Paulo Henrique Móveis. Marca uma hora aí que você quiser, você dá o meu telefone, você vem aqui. Eu vou, eu vou ficar tá com o seu telefone. Oh, isso era...